Primeiro fato e segundo fato, Aquário. Primeiro fato: muitas dúvidas, muitos pensamentos. Porque você está gostando de alguém e pensa que está se envolvendo demais. Vivendo até possíveis ilusões. De qualquer forma, aqui temos duas cartas de indecisão. Que é quando você para na estrada e fala, e agora? O que eu faço daqui em diante, para onde eu vou e onde estou? Também está duvidoso, porque tem sentimentos aqui subindo para a cabeça, até de forma negativa, porque você quer entendimentos, razões que só o coração entende, segundo fato você tomando decisões difíceis em relação a um grupo, a uma equipe, a pessoas que estão colaborando com você, então, pode ser que você precise se posicionar, seja pedindo ajuda com clareza, aquela ajuda que você vem evitando, ou abrindo a mente para novas possibilidades que sejam em conjunto, tá bom? Gratidão!